Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Disciplina Direito, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça. Eu sou a professora Isabelle Santos e hoje a gente vai começar, então, o nosso primeiro módulo, que vai falar do direito. A nossa primeira unidade né, vai justamente responder o que é o direito. Isso porque o termo direito ele é uma palavra plurívoca, né? ou seja, ela comporta vários significados interligados entre si, já que pode ser visto ora como ciência cultural, ligada às realizações humanas, ora como ciência social, ligada aos fenômenos sociais e políticos, sendo difícil de definir o que é o direito com um certo rigor. Contudo, apesar dessas dificuldades todas né, existentes, existem, então, alguns doutrinadores da área jurídica que trazem em linhas gerais o que eles entendem como sendo direito e acaba definindo-os. Né? Então, o professor Risato Nunes, ele fala que é um ideal sonhado por certa sociedade, de acordo com a sua realidade. Franco Montoro já vai dizer que o objeto material do direito é o homem vivendo em sociedade. A professora Maria Helena Diniz fala que é uma inquietude anti-problemático. Inocêncio Teles fala que o direito ensina a compreender melhor as sociedades nós mesmos. E Miguel Reale, fala que o direito não visa a satisfação dos indivíduos, mas realizar uma convivência ordenada, o bem comum. Então, vale aqui dizer que o direito ele é dinâmico, e só existe quando há duas ou mais pessoas com o escopo justamente de quê? De findar com um conflito entre as partes. Então, o direito ele vai existir onde existe uma sociedade, justamente buscando o quê? Uma convivência harmônica e equilibrada dentro dessa sociedade. Bom, mas o que, que vem né, ser essa palavra direito? O que, que significa essa palavra direito? Na verdade, a palavra direito ela comporta várias acepções. Então, ela pode ser considerada ciência, que é o estudo do direito, o conhecimento jurídico, que quem deseja fazer isso vai fazer a faculdade de direito. Existe também a palavra direito comportando né, o significado justiça, que também possui mais de um significado, também tem a, o significado de poder, que é a faculdade prerrogativa, que está ligada ao direito subjetivo, que é justamente o quê? O poder de agir diante de uma situação concreta, fazendo com que incida a norma ao caso concreto. Então, a gente vai ter aqui a facultas gente que é a faculdade de agir, a faculdade de vocês se socorrerem, por exemplo, ao poder judiciário. E tem... A outra acepção da palavra direito, que é a norma jurídica, que é o direito objetivo, que é justamente o quê? O conjunto de leis, de norma agende, que vai justamente constituir o padrão de comportamento numa situação abstrata e compõe-se tanto do direito positivo, que é o direito escrito, quanto o direito natural, que é aquele direito tido como inato, já nasce conosco, como seres humanos. Como ciência, né, é, o direito a gente tem que analisar da seguinte forma. A ciência está ligada ao conhecimento, ao cognose. Então, que, que né, acaba no dizer do professor Goufredo eh, Teles, consistindo em levar para a consciência do sujeito cognoscente algo que está fora dele e torná-lo presente à inteligência. Ou seja, é a tradução cerebral de um objeto. Isso por quê? Porque não existe um conhecimento absoluto. Então, a gente vai ter... A consciência cognoscente relacionada ao objeto conhecido e a gente vai verificar então que há uma relação entre o sujeito pensante e o objeto pensado. Então há duas espécies da verdade de conhecimento. Existe o conhecimento comum e existe o conhecimento científico. O conhecimento comum é aquele adquirido de modo mais simples, serve de base para os estudos mais aprofundados, como, por exemplo, o remédio com ervas feitas pelos indígenas e usado após estudos pela, pela medicina homeopática. Né? Então, esse conhecimento comum ele deriva da experiência cotidiana, do ler, do ouvir, do ver. Então, ele é um conhecimento difuso, ele é um conhecimento é, desorganizado e provém de várias fontes não estabelecendo uma conexão lógica. Já o conhecimento científico que está relacionado ao direito, ele é fruto do quê? De questionamentos mais profundos e complexos, é construído mediante um método aplicado sobre um objeto determinado, né? Não se começa, por exemplo, uma pesquisa já tendo uma resposta pronta. Então, aqui a gente vai ter é, como finalidade a transmissão desse conhecimento a outrem. Então, Justamente por seu conhecimento científico, ele tem que ser um conhecimento coerente, organizado, sistemático, ordenado, a partir de fontes específicas ou pré-determinadas. E aí, a professora Maria Helena de Lis, ela diz que é, alguns caracteres estão relacionados a esse conhecimento científico, como por exemplo o um saber metódico, um saber sistemático, um saber verdadeiro, um saber fundamentado, um saber limitado a um certo objeto, que no nosso caso é o direito. Mas que espécie né, de ciência é o direito? É teórica, é prática, é especulativa, é interpretativa, é normativa? Então, é uma ciência de investigação de condutas, que tem como substrato de pesquisa justamente o próprio ser humano, ou seja, nós, né? tendo em vista que visa justamente o direito criar um dever ser jurídico, que prescreve a nós, indivíduos, certas regras de comportamento a serem obedecidas. E onde estarão essas regras? Então, essas regras a gente vai encontrar no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Penal, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim por diante. Então, é, a gente tem uma divisão do direito, né? Como eu disse para vocês há é pouco, em direito natural, que é derivado da própria natureza humana, ele é inato, envolve direitos inalienáveis e irrevogáveis, como, por exemplo, o direito à vida. Nós todos sabemos que a vida é um direito que deve ser preservado primordialmente, e isso independente de estar escrito em alguma norma jurídica. Já o direito positivo ele é o um conjunto de regras ou leis escritas que podem ou não provir de um direito natural. Então, direito à previdência não provém de um direito natural. Né? Nem todos nós temos essa noção de que é um direito que deva é, ser fornecido a todos ou que todos o possuem, quais são os deveres inerentes para que a gente possa usufruir desses direitos de previdência. Mas, existem alguns direitos naturais que são positivados, como o próprio direito à vida, uma vez que é inserido na legislação. E, no nosso caso, a gente tem inserido na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Mas qual que vai ser o objeto da ciência do direito? Né? Esse objeto ele é dado previamente. Então, primeiro, a gente vai ter a criação dessa lei, que é o fato subjetivo, né? que pode né, ser concretizado ou não. E no segundo ponto, a gente vai aplicar essa lei ao fato ocorrido. Então, houve a concretude desse fato. Então, a gente tem um sistema jurídico que está relacionado justamente ao direito de um dever ser, no qual deve ser totalmente o quê? Coerente. Tá? Então, a gente tem essa, essa questão dessa coerência. E aqui é importante falar isso por quê? porque a gente tem o um fato subjetivo, como eu disse para vocês, e o um fato objetivo. Então, a lei ela existe independentemente de ocorrer a concretude né, por meio de uma ação ou de uma omissão do ser humano. Então, o ser humano ele pode agir, como ele também pode não agir, e isso pode concretizar um determinado fato. Aqui também, com relação a essa questão, é importante falar que existem algumas funções da ciência do direito. E quais são essas funções da ciência do direito? Então, a gente tem uma função sistemática, uma função hermenêutica, uma função decisória. No caso né, da sistemática, está relacionada a propor a criação de normas, a investigar condutas, a pesquisar assuntos. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Isso porque, como a gente vai ver mais à frente, por vezes, a legislação ela não abarca todas as situações. Então, existem situações que existem lacunas na lei. E, nesse caso, o magistrado ele tem então que interpretar a norma jurídica para, então, decidir diante de um caso concreto. E essa decisão não significa necessariamente que vai existir uma solução, mas que para aquele caso específico houve uma decisão, mas não vai significar que aquele caso específico A vá resolver todos os demais casos existentes. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um DVAC, que está no plano... É, justamente do ideal, que uma vez cumprida a determinação legal ou descumprida essa determinação legal também, a gente vai se exaurir num ser, que é o plano real. Então, seja a norma criada para lidar com fatos sociais, seja a norma criada para lidar com fatos morais, com fatos econômicos, com fatos políticos e assim por diante. Então, um exemplo né, de dever ser e de ser. Então, a gente entende que até mesmo por um dever moral, todo pai ou toda mãe que não estiver né, com a guarda de um filho menor de 18 anos e que seja seu dependente, ele deve dar suporte para a formação dessa criança ou adolescente. Então, ele deve pagar uma pensão alimentícia. Frisando que a pensão alimentícia ela não serve exclusivamente para o alimento em si, mas para todo o conjunto de necessidades desse menor de 18 anos. Então, quando isso é colocado dentro da legislação, a gente está falando de um dever ser. Agora, no plano real, o que, que a gente pode ter? A gente pode ter aquele pai ou aquela mãe que não está com a guarda, né, pagar em dia essa pensão alimentícia, então é o ser, está no plano real, mas a gente sabe também que há genitores que não pagam em dia ou simplesmente se furtam a pagar de qualquer maneira. E aí buscando né, o outro genitor que tem a guarda dessa criança ou desse adolescente, a justiça para cobrar essa pensão alimentícia atrasada. Então a gente tem é, uma preocupação justamente em construir uma série de conceitos que o professor italiano Norberto Bobbio, ele denominou de teoria estrutural do direito, ou seja, toma-se o direito dado e depois procura-se as condições para a sua aplicação. E o é um exemplo que eu trouxe para vocês é o artigo 121, caput, que é a cabeça do artigo, e parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, que fala justamente sobre o quê? Matar alguém. Né? Então, o que que traz esse artigo? Fala, matar alguém, é o caput, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Porém, se o homicídio for qualificado, então a gente vai observar qual é a condição. Então, eu peguei o direito primeiro e agora eu vou analisar a condição. É um homicídio simples? 6 a 20 anos. Não, não é um homicídio simples, é qualificado. Então, se ele é cometido, por exemplo, mediante paga, ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, a pena, então, passa né, a ser aumentada. Aqui também a gente pode pegar esse exemplo também para tratar novamente sobre a questão do dever ser e do ser. Então, qual é o dever ser nesse sentido? Matar alguém. Pena, e aí vem a pena de reclusão. Então, é o dever ser. Ninguém deve matar ninguém. E, no plano do C, a gente pode ter alguém que nunca vai cometer o homicídio, como a gente pode ter alguém que vai cometer algum homicídio, seja legítima defesa ou seja de forma dolosa, com a intenção mesmo de matar. Então, quando nós falamos de direito, é importante frisar né, que o direito ele tem várias acepções e, dentre essas várias acepções, o que a gente vai estudar Justamente vai ser um pouco da ciência, do direito, né? e a questão da norma jurídica, que é justamente esses conjuntos de leis, trabalhando também a estrutura né? é, da nossa Constituição Federal e alguns pontos. Então, nós vamos trabalhar algumas questões, e nessa unidade 1, a gente vai trabalhar também a relação entre o direito, a moral e a ética, que é a nossa próxima unidade. Bom, muito obrigada a todos e até a próxima.